Está a está a ver o a o que está a a ganhar novamente, é um espetáculo. Estou um bocado cansada, escapa. Olha, Primeiro é trabalhar para lá. Já tenho alguns mitins para fazer. Um vai realizar-se em França e outro vai realizar-se em Luxemburgo. Vai ser a minha preparação para Zurique. É a minha primeira estreia pela primeira vez no campeonato da Europa, como individual. Já participei numa, numa fabulosa estafeta de 400 E agora desta vez vai ser nos cheios nos 200 pela primeira vez.